Hum, que boneco pegar. Sim, eu peguei e jogar. Eu tô de exaust. Ah, eu tô de exaust. Nossa, que tristeza. Nossa, eu quero chorar. Eu vou exaust. Eu vim de exauste. Queria tanto estar tá de ignite, mano. Tô triste. Triste demais. Uh, boneco ha! idiota. Ha! Minha avó joga esse matchup. jogando mal, não sou não, acho. Mas a gente tem um naso top com uma Camille, por que que eu não dei dodge nisso? Ah. Eu vou voltar a maximizar o quê, tá? Eu não vou maximizar o W não. Quebra, este Ignite revelava a revelava ela, A tá ali, precisaria gastar flash. Nossa, que brava. Acho que não precisava flechar não Não precisava flechar não Por que, que eu não dei dodge? Eu sou muito burro Runa errada também Runa não, spell errada Tá bem, late game é nosso né Só que não Vamos fingir que sim Vamos fingir que sim Mas não pegou nem assist, coitado Vou fazer protobelt não, cara? Será que eu não faço gelinho mesmo? Tipo, dane que é ruim Tem a Kali Range baixo, Camille vai entrar também eu não vou fazer gelinho mesmo e dane -se. Quando o 7 sétima estaria. Why? Sei lá também. Ah, outra, é outra Zaya que fala em espanhol. O povo gosta de Zaya, né? Muito difícil, gente. invisível! Ai, meu Deus do céu. Eu sou contra esses ganks também, tá? Ah, acho que não tem muito o que fazer aqui, não. Moleque invisível! Esse gank só dá certo se eu acertar o quê? É muito. muito condicional. Não. Mas não é má ideia, viu? Se for fácil matar top, não é má ideia gankar top. Não é tosca, né? É muito tosco a Akali Jogar não é, não começa Jogar é lindo É sério que a gente fez? Tá bom então, tem uma Akali com dois de vida no mid e a gente vai guivar o Aralto, porque a Dondoka do 7 não quis ficar aqui Devia ser super importante estar tá no bot mesmo. Realmente. Olha, eu posso falar, jogar é realmente muito ruim, mas todos os jogos que a gente jogou de jogar até agora a gente solou o cara na lane, pelo menos uma vez. Então. Será é que ela ficou presa? Pare. O bullying. <risos> eu tinha esquecido que eu tinha essa Camille, cara. Tô muito feliz. Posso comer isso você quer? Você quer, né? É Ela veio lá da base, correndo pra pegar esse caranguejo. eles não podem poisar aqui Vamos fazer a volta longa vai Better safe than sorry Como diz o ditado alemão Eu quero comer bicho da jungle em vez de comer Minion Acho que é troll comer Minion A minha ult é muito uh, forte pra isso Meu Deus. Chegou uma galera aqui. <risos> Esse foi um caso onde o cara saiu vivo porque eu quis deixar o last hit pra ult. Porque se eu tivesse comido ela antes, só pra dar o dano, ela não teria saído viva. ali é boa, ali é boa. O problema é que é difícil jogar de Thalia contra isso. É difícil jogar de Thalia contra a comp deles, é difícil. Mas se ela for brava, ela... ela vai carregar isso aqui, porque ela tá muito forte. Mas é difícil jogar contra a comp deles de Thalia. Eu teria medo. Ah, tem um Arauto ali, por isso vocês estão me pingando. Ai, meu Deus, trollei. Nossa! isso que eu falei que é difícil. Mas é que meu boneco, se eu erro as coisas é absolutamente inútil, né? O que salvava era o gelinho. assustar <risos> Tem muita vida né Esses bonecos aí Colhedor, portobéltico Com muito HP Bom que a gente conseguiu manter o flash e levar bot É isso Não tá ideal Mas tá melhor do que podia estar tá. O problema é que a Thalia morreu né E a Camille pegou chatão nela né? Não Ah o Nasus pegou chatal na Camille na real Eu não sei o que eu penso sobre bota de CDR tá É um teste pra mim Eu só não sei porque a Thalia tá sem mana O jogo inteiro É meio estranho Então agora eu, queria, eu devia ter com medo disso aqui ó porque que eu não tenho ult Esse jogo é muito difícil tá Eu acho que mid late game é só eles Estompando a gente É bom a gente ganhar isso cedo mesmo. Nada solou a Camille? Brabo? Ou a Camille... Talia tá tava lá, não sei. Bom, não interessa. Solou. Matou. Nossa, que bonequinha nojenta. O que quer mais? Nossa! Nem entendi o que aconteceu ali. Eu não sei se vale a pena essa chuva de lâminas. Bem, dá bastante dano, mas será que eu não tô perdendo kill com. que eu poderia estar tá pegando com gelinho? Ou a utilidade contra times que entram, mesmo não sendo tão bom quanto era antes? Eu não sei, honestamente. Porque a árvore de dominação é bem. Uh. Não sentiria a falta de nada abrindo mão da dominação. Bem é. Agora é uma hora triste porque eu não tenho TP, então. é. tem que responder a cara sem TP. Hehehe. <risos> amo Silence. Ai, que saudade. Se tivesse fantasminha, esse cara tava morto. E essa mulher tinha que fugir. Olha que diferença que faz. Esse gajo tava morto. Ele vai morrer porque ele tomou o W do Tudnaz ainda, mas. A falta que faz o item, né? Pra um campeão que é só utilidade. Cara, eu comi alguém? Eu comi alguém quando eu tava... Eu comi alguém, mas eu não sei se eu comi um Minion ou se eu comi a Akali Mas eu comi alguém eu Comi alguma coisa, eu acho que foi a Akali porque ela tava... Ela já não tava com tanta vida Não sei Considere-me com dúvidas Bom, Ali vai matar vocês tudo aí Ah, TP ah, que triste Matou? não tá não tá bom isso aqui vamos recuando não tem TP nada ah, isso já comido. Bom, gastaram todos os TPs pra isso. Mas gastou bastante coisa também. Não foi tão clean, não. Ah, eu não sei de runa... Eu não me sinto confortável com chuva de lâminas. Starta isso pra tá a finalizar, menino. Tá fazendo nada aí, tá andando. 20 segundos eu já podia estar tá batendo no, no Dragon. Tem que entrar na Disney, né? Camille, Camille, cuidado. <risos> Tatalinha, coitada. Acabaram com a mulher. Falei que não precisava dar dodge por causa do que ele queria carregar. Medo de a gente tomar engage. Eu não quero gastar muita skill, porque senão eu vou ficar sem mana. Pra ult. É que tá flecha de gelinho aqui. É não, não precisa de mim pra nada, não tem minion. Uhul, tamo grande, literalmente. Não dá pra fazer essa build sem gelinho, porque eu não tenho mana pra usar tanta skill. Eu não tô fazendo veigar de gelinho ultimamente, tipo, não. Eu tô alternando, na real, entre gelinho e protobelt, depende do jogo. Mano, esse slow que dá essa droga da... Do que? Da cal é muito chato Nossa, pobre Kai'Sa <risos> Agora, se a Camila esperava ou não tomar um card de True Damage, eu não sei, é problema dela Ficou muito bonita a foto mesmo né, o, a hora que ele olhou pra cima no quezinho foi da hora